Beleza? Sr. Tche, trazendo mais um vídeo pro canal. Ou seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, galera. E hoje eu trago pra vocês um vídeo aqui no Delete Qualquer. O link que tá na descrição pra você quiser entrar pra vir jogar, conhecer o servidor. Conversão 10.5. E o link do grupo do WhatsApp tá aqui, mano. Ó, só você clicar aqui que você é direto no grupo, beleza, galera? Vem aqui e entra se você tiver o WhatsApp. Ó. Mas então, galera, eu tô aqui fazer esse vídeo aqui, porque esse vídeo hoje vai render, mano. Última evolução que eu trouxe aqui no canal, que foi a é, última evolução e no último vídeo que eu trouxe aqui no DT Qualquer. com 10 milhões de FC, no máximo 3 milhões. Atualmente agora eu tô com nível 35 e 21 milhões de FC. tem muito bem as figuras aqui. Ajudou muito, mano, na moral Fora que ainda tem de upar algumas, ativar outras aqui Fora que tem de upar também as figuras de arma, né, mano Tem de upar o tempo, de upar as contramarcas Essa pontinha, ela, ela vai render, filho Então, não se esquece aí de deixar o seu like, se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação Se tiver condição, se torna um membro aí também Porque isso aí é muito importante pra desenvolver a novidade aqui do canal Tudo bem? Então é nóis Aqui já, daqui no modelo Já, já mostrar pra vocês que, ó, Pode recolher aqui, mano Eu tô recomendo isso aqui desde a live que eu fiz no canal Se vocês não acompanham, acompanha aí E vamos que vamos, né, galera eu excluí isso aqui, beleza? Mano, me ajudou lá, é só vir aqui no investimento aqui, ó. Tem tudo, você vem aqui e arrumar, ó. Dá uma arrumada aqui. você vem aqui, ó, galera. E recluir. Tava certo. Você podia fazer isso toda vez. Vamos ver que isso vai dar certo também. Vamos, vamos, vamos, vamos. Beleza, coloca isso aqui. Vem aqui no investimento de novo. O atributo da conta ainda tá. não tá tão alto assim. Mas daqui a um tempo eu vou evoluir essa conta aí no próximo vídeo que eu vou trazer pra vocês, ela tá bem, bem upada. Uma coisa que eu evolui aqui. Eu coloquei nível 50. As cartas ainda tem de upar, né, mano? Então, eu vou conseguir deixar essa continha legal pra vocês, pra mim e pra vocês, né, com uma qualidade melhor aqui, né. Quer ou não, ela já tá boa, né, pelo nível dela, nível 35, já com 21 milhões. E é isso aí, filho, só te tapelar, ó, 21 milhões de FC, papai tá doido. Naquele modelo, meu amigo. Agora, eu vou ver isso aqui tudo. Tá tudo certo também, beleza, vamos que vamos aqui, vamos ver se dá certo agora. Já um PVP aqui nessa continha aqui, tudo gold, beleza, galera? Arma que tá gold, a galera pergunta onde que eu pego essa arma aqui, ó. Que é comprar na VIP, beleza? Você compra na VIP, é nessa arma. Eu vou sortear código código pra vocês aqui um tempo. Porque no código vem isso aqui, mano. Vem 10kk de cupom, barba do véio e calça Jerical. É isso, né? Beleza? Segura. Tem uma coisa aqui que tem de ativar, mano. Na moral, vou faltar essa daqui pra ativar em inteiro. Nunca vem isso aqui. Ó, as pernas. Assim. Tem um tempo que também tem de ativar. Montaria. Que também dá atributo, ó Deixar full, mano Demora pra me deixar isso aqui full não tem a instância aqui Que fazendo ela, não pega muita coisa né? Essas pessoas aqui, a gente em nível 3 Tá bom agora Vou ver Se deu pra aumentar um atributo aqui Não deu não Mas só deu para aumentar um pouquinho de FC Um pouco mesmo Tá bom, né, mano Deixa eu ver o que eu posso fazer Vai quando eu pegar 30 milhões, já é isso aqui, ó. A gente conseguiu essa medalha aqui logo, mano. Ficar mais tranquilo. Nossa, 250 milhões. um bilhão de FC. Vai tá demorar, viu? É beleza, né, mano. Tô aí aqui, eu vou tirar um PVP, né, galera. E tá tendo muito evento aí, pra quem não sabe, mano. De iniciante. Aproveita, beleza? Vou tentar fazer 10 minutinhos, porque a última. Vou tentar fazer 10 minutinhos de vídeo, não deu muito certo, né? Mas acho que nesse daqui vai dar sucesso. Ah, tem um negócio aqui pra lacrar, galera. Esqueci. Estou tá na sociedade lá. me esquecendo. Tem aquelas pessoas pra lacrar. Vou entrar aqui. Demora esse assim mesmo pra entrar um pouquinho, mas beleza. Alone in the castle in the sky, we can run Eu tenho que dar uma arrumadinha. Né, melhor, Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, deixa o seu like de o próximo vídeo que eu vou trazer. Vai ser fazendo essa distância lá. Eu vou dar um pouco com aqui. Se eu te e no próximo vídeo eu atrago a contagem com o filme. É isso aí, né? Tamo então, junto. Um abraço do T. Te